Se você está tendo problemas com mentiras no relacionamento, fica aí que esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente complexo, polêmico e muito difícil de abordar, exatamente porque é algo que machuca muitas pessoas. Vamos falar sobre a mentira e por que que ela acontece dentro dos relacionamentos. Bom, quando se trata da questão de individualidade de cada uma das pessoas, a mentira trata-se de uma autodefesa do ego. O ego ele acredita que ele precisa, de uma certa forma, se proteger de pessoas que estão fora exatamente porque os valores daquela pessoa, as convicções ainda não estão muito bem estruturadas. Então, valores de fora estão afetando os valores de dentro e ela precisa mentir exatamente para aumentar alguma situação, ou para se sobressair, ou para fugir de algum tipo de situação. Quando vem uma situação para lidar com novos aspectos de responsabilidade, para lidar com as próprias consequências, ela foge. Também é, para não lidar com aspectos onde façam com que elas cresçam. Por exemplo, a gente entende que por trás da mentira existe algo muito mais profundo para a pessoa estar mentindo. Ou seja, pode ser questões baseadas em medos, pode ser questões baseadas em segurança mas a mentira ela sempre vai ser um sintoma. A gente pode falar depois de aspectos né, mais pautados em mentiras a nível patológico. Aí nós já entramos num conceito pautado em transtornos de personalidade, porém temos que entender o seguinte, a mentira ela começa pautada num aspecto pequeno do ego e ela pode se tornar algo grande onde a pessoa que mente ela cria uma nova realidade para lidar com os aspectos de dores emocionais que ela está sentindo. Eu não estou querendo dizer aqui que a pessoa que mente é uma coitada, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, toda pessoa que mente, ela mente geralmente porque, não só porque ela quer esconder alguma coisa de alguém, porque existe dentro dela uma condição que faz com que ela precise ter esse comportamento, e depois esse comportamento só fica recorrente porque a pessoa repetiu muito um padrão isso acaba fazendo parte das crenças delas porque ela acredita que mentir é uma saída e aí temos um porém, todas as vezes que o ego ele precisa dessa questão de mecânica de defesa né? quanto mais a gente repete, quanto mais a gente não está consciente dos aspectos em relação ao como o nosso ego se comporta infelizmente isso vai se tornando um comportamento recorrente e aí é que está o ponto. A mentira passa a ser um comportamento aprendido, geralmente, desde os primeiros anos de idade. E eu falo isso exatamente pelo aspecto de adultos que foram crianças que mentiam para autopreservação. Por exemplo, né, a mãe falava, olha, fala a verdade, senão você vai apanhar. E aí a criança precisava mentir. E quando a criança falava a verdade... Né? Às vezes algumas mães falavam, Ai, não precisa ser tão verdadeiro assim, e ia lá e dava um biriscão. Então essa questão de comportamento aprendido baseado em autopreservação passou a ser um comportamento repetitivo. E isso fez com que, infelizmente, a mentira se tornasse um comportamento social. Quando a gente traz esse assunto para dentro dos relacionamentos, a gente se pergunta o seguinte, por que, que uma pessoa que está junto com outra para construir a vida precisa mentir, e aí eles tem uma gama de motivos do porquê, né? tanto o homem quanto a mulher acabam mentindo geralmente esses aspectos estão pautados em insegurança, né? quando a pessoa ela não se sente segura suficiente para trazer aspectos de sinceridade à tona, ou trazer aspectos da verdade interna dela para falar para o outro porque acha que vai magoar, porque acha que o outro não vai entender, e aí ela mente Pode ser por um aspecto de maturidade, porque a pessoa ainda não é madura o suficiente para lidar com as próprias questões. E aí Ela precisa mentir para fugir de responsabilidades. Ou ela também precisa mentir para não lidar com as consequências do que está acontecendo. Pode ser algum tipo de problema que está acontecendo na relação. A pessoa também pode estar mentindo por medo. Né? Pode ser medo de lidar e de olhar para alguma condição do que está acontecendo no relacionamento medo de enfrentar uma superação no sentido de mudanças e também a pessoa pode estar mentindo por não saber o que fazer então ela se sente totalmente perdida e acaba mentindo para deixar o outro confortável como se de tudo estivesse as mil maravilhas uma das coisas que a gente precisa compreender é que quando a mentira começa a se tornar recorrente ela abre precedente para um ponto importante que trata-se da questão de falha de caráter. E quando uma pessoa passa a mentir muito e começa a achar isso normal, isso começa a influenciar diretamente os aspectos de valores e virtudes dela. Então, é, quando se trata de ter um caráter baseado em aspectos morais, a pessoa ela acha que isso não vale de nada. E aí, infelizmente, ela começa a mentir de uma maneira onde ela passa por cima de todos esses valores, todas essas condutas, né, que trazem um aspecto de conexão com o outro e é, acaba desenvolvendo um aspecto mais egoísta. E eu já cansei de ver relacionamentos aí onde pessoas mentem exatamente pelo aspecto de vaidade para manter uma reputação para a sociedade, né, para a família, não importa para quem. Mas constrói um relacionamento pautado em muitas mentiras e esse é um dos grandes erros que acontecem em relacionamento e geralmente quando uma pessoa constrói um relacionamento com uma base de mentiras esse relacionamento pode estar fadado a afundar rápido porque tudo que é construído né, de uma maneira irreal depois vai trazer as consequências disso. O grande problema das mentiras nos relacionamentos é que elas geralmente trazem um dano muito pesado para ambas as pessoas que estão nesse relacionamento, até para a pessoa que mente. E, e quando eu falo danos, eu falo das consequências, porque a pessoa que mente geralmente está querendo fugir de algum tipo de responsabilidade no relacionamento. E aí, o primeiro problema é a questão da quebra da confiança porque a partir do momento que isso acontece a pessoa que ouviu a mentira obrigatoriamente começa a ter comportamentos onde ela passa a duvidar o tempo todo do parceiro ou da parceira e isso faz com que cada vez mais essa confiança seja quebrada e aí não se sabe mais o que é verdade o que é mentira isso vai gerar um outro aspecto um outro problema que é a questão da condição pautada em afastamento, essas duas pessoas vão começar a ter comportamentos onde elas vão cada vez menos querer ter contato uma com a outra porque elas não vão entender se esse contato está sendo genuíno ou não, e aí passa -se a ter um problema ainda maior, porque ambas passam a ficar com raiva uma da outra, ambas passam a se atacar mais. Ambas passam a ter problemas no sentido de é, viver diante de aspectos pautados em tristeza né? e aí isso pode ficar pior ainda. Quando um casal está passando por uma situação dessas e, o, e o, a pessoa que mente ela continua tendo esse comportamento, geralmente a mulher ela passa a ter nojo né, do homem, geralmente ela passa a ter desprezo por ele e aí chega numa situação onde a gente vai para um outro aspecto que acontece, que é a questão da perda de contato. Né? Ambas as pessoas precisam se separar porque uma delas não aguenta mais ouvir mentira e ela não consegue mais ficar perto da outra. E aí essa é uma das falas que eu sempre dizia e ainda continuo dizendo para vários clientes. O final da pessoa que mente muito geralmente é a solidão. Porque todas as vezes que alguém descobre aspectos de uma pessoa que mente muito, as pessoas se afastam. E como que a gente lida com esse aspecto da mentira no relacionamento? Como que a gente constrói uma ponte né, para essas duas pessoas pautada em honestidade, em sinceridade? Primeiro é a pessoa que mente sentar né, com ela mesma e começar a reconhecer quais são as crenças... É, quais são as condições que fazem com que ela minta? Né? Foi uma questão de aprendizado na infância? Foi uma questão pautada em controle e manipulação? Porque tem gente que faz isso, exatamente pelo fato de estarem numa situação onde elas se sentem totalmente com baixa autoestima, se sentem ansiosas, se sentem deprimidas e aí elas precisam mentir para controlar uma situação. Por isso é importante rever os próprios conceitos. Esse é um cuidado que a pessoa tem que tomar quando ela está fazendo uma alta reflexão para entender se ela não está mentindo para ela mesma, porque às vezes as decisões que ela toma acabam sendo ruins para ela mesma. E o que, que isso implica nas relações? Quando as duas pessoas estão dispostas a se esforçar para superar esse problema porque precisam ser trabalhados os valores desse casal. Né? Esse, esse casal precisa sentar para entender quais são as convicções que vão fazer com que eles se mantenham juntos, quais são os conceitos de vida que vão fazer com que esse casal é, se mantenha numa crescente. Sentar para ter uma discussão onde serão discutidas quais serão as novas regras desse casal, quais serão os novos conceitos, qual vai ser a qualidade do diálogo para reconstruir esse relacionamento? E daí a gente entende o seguinte, um casal precisa trabalhar aspecto de sinceridade. Quando eu falo de sinceridade, é entender que uma verdade bendita, por mais que ela seja dolorosa, ela está pautada em construir um laço aprofundado. Porque quando a gente está dizendo uma verdade que dói para alguém dentro de um relacionamento, é porque a gente realmente se importa muito com aquela pessoa. Né? Já vi várias pessoas dentro de relacionamentos, ah, eu não vou falar nada, porque aí a outra pessoa não fica sabendo e não vai dar problema. Né? E a pessoa acha que está protegendo a outra, mas está mentindo né? através da omissão, infelizmente. Um último fator importantíssimo para fazer com que o relacionamento funcione muito bem nesse âmbito de não haver mentiras é aprender a fazer leituras corporais, porque quando uma pessoa mente, geralmente ela mente através da fala, só que a gente entende que o nosso corpo ele acaba se entregando. O nosso corpo ele tem movimentos inconscientes. Então, uma pessoa, quando ela está mentindo e ela está só falando, ela não entende que apenas 7% do nosso, da nossa comunicação é através da fala. 38% através do nosso tom de voz. E 55% tem a ver com aspectos da nossa linguagem corporal. Então, assim, se você vê uma pessoa que, às vezes... Ela tá tendo muito tique, tá se mexendo, ela vai mentir, ela fica olhando pro lado, ela não olha nos seus olhos, né? Ela fica virando, olhando para as coisas abaixo, fica esperando assim. Se ela fizer esse tipo de coisa, pode ter certeza que tá rolando algum tipo de mentira. Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que esse assunto tenha trazido muita clareza para você caso esteja acontecendo algum fator baseado em mentiras no relacionamento. Porque no final das contas a gente sempre precisa entender o seguinte. Uma mentira, por menor que seja, ela pode destruir vidas. Mas uma verdade, não importa o tamanho dela, ela só destrói crenças e ela constrói um novo paradigma. Uma verdade, ela dói muito mas ela faz com que a pessoa evolua. Então assim, tome cuidado aí para não ter nenhum comportamento pautado em aspecto de mentir, porque isso só empurra as coisas para debaixo do tapete diante de qualquer relação. Então vou ficando por aqui, um grande beijo no coração e até a próxima.